Salve rapaziadinha do canal, canalzão parado aí, ó, tô sem gravar vídeo há um bom tempo já Mas vou voltar a gravar agora, vou voltar na rotina aí, bom, quero voltar, né, tá difícil E eu preciso começar a gravar uns graus aí, os vlogs pra vocês aí, porque eu tô gravando só... Só, vou dizer, com o celular assim, né, tem que começar a gravar os motovlogs mesmo, dos graus Vou ver se eu volto a gravar isso daí pra vocês e agora nós só tá com a falqueira Então nós vai ter que gravar com a falco mesmo, demorou? Então acompanha o vídeo aí. Nós compramos um escape top para foco. Que é esse KS aí, vocês vão estar acompanhando. Eu vou gravei em pedaços aí, porque não deu pra mim gravar tudo. Mas espero que vocês gostem. Demorou? Forte abraço, valeu, tamo junto. E aí, câmera? E aí, rapaziada? Olha o escapamento aí que nós comprou pra foco. De Ah, não tem nenhum, mano, é o seu? Mas, não ser, ó. um Já vai, já tá, vai abrir Usadinho, rapaziada. Mas é a KS, né? Bravo. Tá mano. Ó. O Veio de jabutinho. Lá lado, lado de... de Verão preto Já vou mandar a polir ali Daqui eu vou sair e já vou levar pra polir E aí família Já deu uma resfriadinha aqui nesse, No escapamento original aí, Soltamos alguns parafusos aí. O Cação tá aqui Eu vou levar ele pra polir, mas não vai ser hoje então, eu Vou pôr na moto pra nós ver como é que fica o barulho Fechou? Caesão é o brabo Queria dói, mas não tem dói por baixo Só se eu mandasse fazer, não achei usado E é caro pra fazer Tá aí, vamos tá arrancando aí, ó Falcão Vamos tá arrancando aí Aí já boto. Aí ó, pra quem queria escutar o barulho aí, ó Família, não deu pra mostrar o vídeo antes aí Muita correria Ficou de noite e não deu tempo Demorou? Então vou estar tá mostrando Agora pra vocês aí O escapamento é ligado Deixa eu botar a moto um pouquinho na sombra ali que no sol não dá pra me ficar não Fica bem mais fácil pra vocês verem Vamos ver A motoca ficou dessa forma aí família Por baixo, Caeção por baixo Gostei demais, porém chacoalha muito Aqui ó, chacoalha muito só que é o seguinte família é, Eu tô usando um, um, Uma cinta aqui Que veio já com escapamento e Olha o que aconteceu quando eu fui apertar ó, Amassou o escape mano. Ela entortou, tá vendo aqui que ela tá meio torta Ela entortou pra dentro ali, amassou o escapamento Fiquei até triste, mas beleza Ou eu vou soltar aqui dar uma ajeitada Possivelmente vou trocar essa cinta aqui E vou alterar esse modo de prender aqui. Escapamento aí é tudo inox Inteirinho A partir daqui ele fica em dois, né? Ele é duas bocas Aí, ó. Eu já vi vídeo no YouTube, mas ninguém mostrou como é que é, mano Então é isso aí, o escapamento tem é em dois Desde cima, assim, ó ele Precisa dar um polimento é, Tá judiado já o escape Precisa dar um polimento nele mas vai ficar bala, o pai vai fazer o polimento Tá aí o coração. E vou falar um bagulho pra vocês Gravei um vídeo ontem pro meu parceiro aí E... O som dele no vídeo É totalmente diferente pessoalmente, família Pessoalmente é muito mais louco. Vou dar uma ligada aqui nela. Botei dois pneus em zero. Porque a 160 foi pro pátio semana passada por causa de pneu, mano. Então eu botei dois pneus em zero nela. Pra não ter dor de cabeça. Comprei os discos também. Os discão 340, 320mm, sei lá. Um grandão. Mesmo que eu tinha na falco verde aí do canal. Vai estar tá aparecendo aí na foto. aí. É isso aí que eu comprei. Tá pra chegar. Olha o medo do cachorro, rapaziada Que não gosta de barulho, mano Isso que é foda, ó Só pra bem Só pra bem mesmo, ó Ó, daqui Vocês vai pegar aí Aqui, aqui vem aleatória a parte de vem mas só para longe mano só para longe mesmo opa Gasgou. A rapaziada, de novo, velho. Pra desenroscar a pistonete, tem que desligar ela, dar umas aceleradas. a pistonete enrosca lá no carburador, no diafragma lá. E não tá furado, já verifiquei tudo. Vamos ver. Esse, diafra... esse diafragma não, esse carburador. É, não dá não. E aí família, novamente nós aí com o Falcão. Se liga só. Nossa senhora. É a braba de verdade. Vou até tirar uma foto daqui. Ó. Se liga família. Ó. Escapamento aí por baixo. Vou dar uma ajeitada aqui. Ó. Tô chacoalhando pra caralho aqui. Vou dar uma apertada ali. Ó, meti uns adesivos aqui na balança Lá dentro, lá, ó Vou encher ainda Eu acho da hora Tem gente que não curte, mas eu acho da hora Então, família, é isso aí Vou ligar a motoca aqui, ó, pra vocês verem Aí corre, cachorrado. Nossa, barulhinho é o barulhinho é maravilhoso é Só hein? para dar um tiro aqui, família, melhor A por baixo Nossa, pô, mala demais, mano Muito marrente, mano Isso aí